Imagine que uma pessoa tenha chamado você para participar de uma festividade, um evento que acontecerá e deseja que você vá com ela, para assim se divertirem juntos, fazendo com que você se desligue dos seus compromissos e apenas aproveite um pouco a vida. Bom, você é uma pessoa ocupada e sabe que para onde essa pessoa está te convidando a ir não se sentirá à vontade. Além disso, está cheio de anarquias nesse lugar. Enfim, você sabe que tem muita obrigação a se fazer, Além do mais, qual sentido? Teria de participar de uma festa, sendo que nem você, nem ela e nem ninguém ali tem nada o que comemorar. Apenas ir para se divertir, isso não te convém, é uma diversão que não faz sentido para você. Então nega cordialmente e dá seguimento nos seus afazeres. Bom, diante disso, você pode pensar que essa pessoa é um indivíduo sem graça, sem diversão e até mesmo careta. Mas, na verdade, é uma pessoa focada, responsável e que alguns anos mais à frente, com certeza estará em condições melhores do que se encontra hoje. E se esse ainda é o seu estilo de vida, por que se incomodaria em dar ouvidos às críticas de pessoas que não têm a mesma disciplina que você? Enfim, essa postura sempre concisa com suas obrigações a coloca em uma constante evolução. Por isso, são pessoas admiradas e com certeza nesse tempo em que se dedicam aos seus compromissos elas desenvolvem inúmeras outras coisas que as deixarão ainda mais capacitadas. Coisas como inteligência emocional, educação financeira e diversas outras coisas que são capazes de trazer bons resultados para o seu crescimento pessoal. Por isso ela, diante de ocasiões mais complexas da vida, se sairá bem melhor do que o um indivíduo que preferiu ficar se distraindo, ficando para um lado e para o outro à procura de diversão. Enfim, são pessoas que desconhecerão retrocesso de vida, pois vivem as suas vidas sempre adiante, sempre planejando um futuro. Então logo eu te pergunto qual postura vale mais a pena ter, a de alguém disciplinado e centrado em seus objetivos, ou de um indivíduo que vive à espera do final de semana, pelo famoso sextou. Enfim, afaste-se de coisas que são incapazes de te levar aonde deseja, porque isso será apenas perca de tempo e seja preciso em executar as ações capazes de te levar do ponto A até o ponto B ininterruptamente. Afinal, não basta apenas se desvencilhar das distrações. Você deve também caminhar em direção àquilo que te fará chegar em patamares maiores na vida, porque, do contrário, você apenas está desperdiçando seu tempo, seja indo em festas ou ficando em casa sem executar nada do que te eleve a níveis maiores.